para ficar por dentro de todas as novidades. Queremos continuar oferecendo conteúdos incríveis para você, por isso a sua inscrição é tão importante. Agora vamos lá! Os peões giram na Terra cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Os primeiros nasceram literalmente na Terra. Eram feitos de argila, com decoração ou relevos em suas bordas. Foram encontrados na Babilônia, em túmulos de crianças. No Brasil, encontramos também uma variedade de peões de madeira, coquinho, brejaúba, cabaça, caroço de tucumã, nó de pinho, sementes, frutos verdes. Muitos deles são sonoros e assobiam ao girarmos. Para que os peões permaneçam aqui por mais 3 mil anos, vamos pesquisar entre a comunidade escolar, quem sabe construí-los e brincar de rodopiá-los? Então aqui a gente tem uma cortina de peões do Brasil. Isso. Aqui a gente está tá trazendo os peões do Brasil inteiro, de cada estado. Por exemplo, assim, a gente tentou pegar pelo menos um de cada estado. Aqui dá a cortina de peões exatamente para quando as crianças verem, se apaixonarem, né? Porque tá tudo organizadinho, com cores e tal. Então quando a criança chega aqui e vê essa cortina, ela já fica maravilhada. E aí a gente trouxe também um mapa para trazer a questão do, do, da cultura do peão, porque é um brinquedo nacional. A gente, cada estado que a gente vai, a gente vê um peão diferente, mas a ideia de peão é a mesma. Então a gente trouxe até mesmo no estado, pegando esses peões e colocando cada um na sua na sua localidade, é também para tipo trazer essa originalidade de cada estado, sabe, de cada cultura e fazer trazer isso à tona novamente, né, essa questão do brincar com o peão. Vamos conhecer um pouquinho dos estados. Vamos Aqui está os peões de cada estado. Esse aqui é o peão do Acre, que é bastante comum lá ter esses peões grandes. Tem aqueles peões bem pequenos também que do Acre que eles parecem um triângulo. Mas a gente trouxe esse que é o mais comum de lá, assim, que é bem retratado aqui na feira. Temos também o peão de Distrito Federal, que é um coco, que muitas crianças vêm e acham que é do litoral do Brasil, como é de Sergipe, até acham também que é da Bahia também, por ser coco, né? E aí não é, é do Distrito Federal, assim, o, coco, o, o peão. Temos também o peão de Sergipe, que é um peão bastante com colorido, até é, algumas pessoas que vieram falaram que parece muito a festa, a festa do frevo, sabe? Que é a questão da dança, do tecido e tudo mais Então ele é bem colorido, assim, bem chamativo com as crianças E com os peões dá para resgatar bastante essa questão das cores, dos materiais, da regionalidade Sim, até mesmo o costume de como as pessoas se da Por exemplo, esse aqui é muito colorido e para lá, para o norte, assim, é bastante cores fortes, assim E aí temos esse aqui, que é um pouco do Espírito Santo, pega um pouco do Rio de Janeiro ali também que a, a, não temos o, como jogar ele aqui, mas ele, as crianças são apaixonadas por ele, até pela, isso aqui fica na base dele também, que é como expositório dele. São como dois peões em um só. Lucas, então pensando no dia a dia da escola e todo esse contexto dos peões, de que forma que você sugere que os professores possam adaptar essa questão dos peões para o dia a dia da escola? Essa questão é muito importante porque temos essa opção também que veio junto com a exposição do pião com plástico de artesanal, você pode ver. E também tem outras opções, como o pião com o CD, aqueles, o CDzinho que a gente compra mesmo em qualquer lugar, tem o próprio CD novo já em lojas, ou mesmo CD que a mãe já não ouve mais, o pai já não ouve mais, a criança pode trazer isso para a escola e colocar bolinhas de Good que é, aqui é mais conhecido como burquinha também para as crianças, e colar ele no CD e assim você girar juntamente com o CD, que forma até um efeito legal, né, se colocar o sítio invertido do CD. E também tem uma coisa que era muito comum nos bairros, até da Zona Norte aqui de Londrina, ou outros lugares de Londrina, que era também pegar a tampinha da detergente, aquela tampa azul, e fazer dela um pião. E aí dá para fazer vários adornos em volta, por exemplo, a gente colocava borracha em volta, colocava ferrinhos, fazia todos os enfeites de palitos também em volta do, do, da tampinha, e girava juntamente com todas as crianças, fazia competições com as crianças, brincava qual pião caía por último, qual pião que a gente se aguentava. tinha até a brincadeira de jogar o pião de, de cima, qual pião ficava mais firme, mais firme no chão. Então tem todas essas opções assim de fazer brincadeira na escola mesmo com peões. Então são muitas possibilidades. Sim, infinitas, né? Tem que usar a imaginação é. e a criatividade. Exato, a imaginação é o limite. Peões do Brasil, quanta diversidade! Você viu só a variedade de formas, tamanhos e cores? Talvez construir peões de madeira com as crianças pequenas seja mais complicado. Porém, antigamente, as crianças construíam alguns peões com frutas secas que faziam ruídos ao girar, devido às sementes que levavam dentro. Esta também pode ser uma opção interessante para você utilizar na educação infantil. Depois, conta pra gente como foi essa experiência.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 Quer saber mais sobre brinquedos e brincadeiras para educação infantil?